Oi gente, bora ver quantas folhas dá a nossa fantasia de carnaval menino, menina? Bora lá, vamos começar com a RN tá. Impressão Ó, saiu um pouco pra fora, né? Nossos moldes saiu um pouco pra fora, ficou pretinho aqui, ó Mas você pode imprimir numa folha só, né? Ó que tamanho real, ele saiu um pouquinho pra fora, mas o RN que saiu pra fora... Ele não vai fazer diferença pra você, porque os moldes estão todos aqui dentro, como você pode ver. Tá bom? Então, é só imprimir tamanho real e imprime. Ok? RN, uma folha só. Ok? Vamos abrir o outro agora. Vamos para o zero, então? Vamos lá. Ó, saiu pra fora. Vamos ver como é que tá os moldes. Ó, os moldes vai... Os moldes vão sair para fora. Então, nós não podemos imprimir assim. Nós temos que vir em pôster. Vai dar duas folhas, tá? O zero vai dar dois, duas a quatro, ok? Bora lá. Aí, para você imprimir só os moldes, você já sabe como, né, gente? Vocês vêm aqui, ó, página. O nosso molde está na página 2. Aí, vocês só colocam aqui a página que está o molde. Aí, vocês só vão imprimir essas folhas onde está o molde, ok? Duas folhas o... O zero, ok? Vamos para o outro agora Vamos para o 1, um, que a Cláudia está com dúvida, né Cláudia? O teu computador deu quatro, mas imprimiu duas, Porque o certo é duas. olha aqui, ó o... Saiu para fora, saiu para fora aqui, pôster, tá? Só no caso do RN que saiu para fora, porém os moldes ficaram dentro Ok, Vai dar duas folhas o um, 1, tá, Cláudia? Olha aqui, ó, duas folhas, tá? Aí é o mesmo esquema, eu quero só os moldes, eu não quero a apresentação, eu não quero a, a, a aqui, como que faz, aonde que tá o vídeo. Então eu só quero os moldes, então vem aqui, o meu molde tá na página 2, tá? Vai dar duas folhas, tá, Cláudia? Agora vamos para o 2. Vamos para o 2. Pôster, o 2 vai dar 4 folhas, ok? O 2 vai dar 4 folhas a 4. Vamos para o 3. O 3 também vai dar 4 folhas a 4, ok? Vamos para o 4. O 4 vai dar 4 folhas a 4 também. Então, vamos para o 5. Então, vamos lá. O 5 dá 6 a 4, ok? O 5, 6 a 4. Vamos para o 6. 6 a 4 também, o 6 Vamos para o 7 6 a 4 também, o 7 então, Não dá muita folha não, né? E vamos para o último Para o 8 O 8 vai dar 8 a 4 Ok, meus amores? Então, é isso, né? Essas são as folhas e como vocês vão imprimir o um molde uh, do grupo temático, o um molde carnaval, menino e menina, ok? Eu espero ter ajudado aí, tá? Beijos!